E aí rapaziada, Suave, aqui que é o seu Artigias, tudo bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, o seguinte rapaziada, hoje eu trago um novo servidor pra vocês, 8.7 mano, abriu faz algum tempo, beleza galera, eu descobri ele aí pesquisando no, no Google né mano, daí eu decidi trazer aqui pra vocês, então deixa seu like aqui, se você for novo aqui no meu canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação, mano, não se esquece de comentar e me seguir nas redes sociais, aí. também tem um grupo do WhatsApp, se você quiser entrar lá pra poder conversar com nós, também trocar umas ideias, e mano, não pode divulgar link, nem que vídeo do vocês lá no grupo beleza então vai tomar ban e avisando aqui no vídeo porque muita gente acaba entrando para divulgar mix então quem divulgar links interno lá vai acabar tomando ban e avisando aqui mano esse servidor aqui não é o meu ainda beleza galera o meu eu vou fazer quando bater a meta de 150 likes lá tá? tá o card aqui se você não saber do que eu tô dizendo assiste aí o vídeo que tá aparecendo o card aí daí você vai e clica e assiste aí beleza Tô aqui no servidor, já acabei de entrar Já coloquei, peguei os eventos limitados aqui, né mano Daí isso aqui expirou Não sei porquê, acabei de entrar, o negócio já expirou Mas beleza, aí pra vocês verem Ainda tem que ver essas coisas aqui Tô com du... é, 300k aqui, né mano É um servidor bem da hora 8.7, se você quiser entrar O link tá na descrição, você vai ter que esperar 5 segundos Clicar, pular anúncio É, clicar não sou robô, pular o um anúncio Daí que ver se vai cair aí no DDTank, beleza mano Só pra avisar pra vocês e vamos tirar um PVP aqui, né, galera Não tem nada pra fazer E parece que não tem muita gente jogando nesse servidor aqui, não, mano Então se você quiser jogar, já fica a dica aí, ó Entra aí, ó, um novo servidor Você upa sua continha, pá E, mano, eu tô... vou fazer o meu Mas vai demorar um pouquinho oh. Ixi, vou ter de revogar aqui Beleza, aí é da versão 8.7, beleza, galera O link tá na descrição, E Vou dar um pause aqui até entrar e já volto Então, galera, voltando aqui Onde que eu tava, mano eu falei pra vocês que o servidor é 8.7 Agora eu vou ver quantos que dá de cupom, né, mano? Por batalha, beleza? Vamos ver quantos que dá de cupom pro batalha aqui eu Vou falar pro cara, deixa eu dar um hit Pra poder, quer ver É, mano, tem que ser humilde aqui Pra poder ver, mostrar pra vocês quantos que tá de cupom Quero ver quantos que dá de cupom cada hit. É, beleza. Mano, esse vídeo aqui não vai ter corte, beleza, galera? Vai ser um vídeo aqui só pra mostrar pra vocês esse novo servidor de DD Tank. Que abriu faz pouco tempo. Então vem jogar, mano. Aproveita aqui, ó. Que tá pouca gente jogando. E é de tarde, pra vocês terem noção, mano. Tô gravando esse vídeo de tarde. Mas ele não vai ser postado no mesmo dia. Ele tá sendo gravado, que ele no dia 10. Beleza galera? Então esse The Tank já abriu faz algum tempo. E mano, deixa o <risos> like. Sem te pedir E também eu tô meio desmotivado o canal, galera. Eu sempre trazendo muito vídeo aí. Tô meio assim, mano. Porque quer ver, o canal, que ver? Antigamente tava dando um feedback muito melhor. Agora que ver? Bate 500 views por semana, mano. Daí tá bem chato. Antigamente vídeo tipo assim, novo DD Tank, batia 1k em quatro dias, mano. Olha pra você vê pra você ter noção. E olha pra vocês verem quanto que dá de cupom Dá ver? 1500 cupom não, dá 15k de cupom Isso mesmo Você ganhou 15k de cupom Beleza né galera, 15k de cupom Vou ativar minha VIP aqui mano Se vocês quiserem que eu grave no servidor aqui galera Vamos bater a meta de 200 likes aqui Beleza, se bater a meta de 200 likes Eu gravo aqui no servidor Mas, enfim né mano Era só pra mostrar os cupom, como que tá o servidor aqui deixa o like de vocês, se quiser entrar, o link tá na descrição e mano, não se esquece, vamos tentar bater essa média de 200 likes pra mim focar em algum servidor novo poder upar a continha, mostrar o servidor pra vocês também e mano, divulga o canal, beleza? que a gente tá quase batendo em 4k, falta bem pouco galera se vocês começarem a divulgar o canal e também querer compartilhar pra algum amigo seu que gosta de Dd Tank, tá ligado? nós é que se ninguém bater essa meta aí de 4k, depois 5k, até chegar nos nós até chegar nos bendito 10k, né, mano? Pra mim mudar aquele meu banner aí do canal, mudar o cartoon, mudar tudo aqui no canal, beleza? Então, ajuda aí o senhor Tietchan. Demorou? Tamo junto, até o próximo vídeo. E, mano, não se esquece de me seguir no Facebook, galera. Porque, tipo assim, eu tô postando muita coisa lá no Facebook. Se você quiser ser um amiguinho de Titi, então, no Facebook dele tá aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço, senhor Tietchan, e falou.